Boa tarde a todos, meu nome é Percival, eu sou da empresa Trigás e nós estamos participando do desafio Clabin da área florestal com um projeto para a biomassa. Nosso objetivo é propor soluções para a biomassa e geração de energia ou biometano ou ambos para a Clabin. Embora as plantas de papel e celulose consigam realizar a cogeração de energia para suprir boa parte das suas demandas, ela ainda depende de outras fontes de energia, como elétrica e combustíveis fósseis, que com o aumento dos preços pode comprometer a lucratividade. De acordo com alguns dados, a indústria de papel e celulose Gera diversos resíduos, entre eles identificamos o licor negro, resto de madeira, serragem e lodo primário e secundário, das estações de tratamento de efluentes. Conforme alguns estudos, estes resíduos têm potencial de geração de energia através de diferentes métodos, um deles a digestão anaeróbica que como resultado gera o biogás. Combustível base para o biometano com grande potencial de geração de energia elétrica, calor e veicular. A nossa proposta tem como base a utilização da digestão anaeróbica através de um sistema de biodigestor e geração de biometano. Este combustível pode ser utilizado em nossos motores para geração de energia e calor, através de um sistema de cogeração. Outra opção é utilizar as microturbinas para a geração de energia que também podem ser aplicadas às linhas de vapor de baixa pressão. Os principais diferenciais da utilização da digestão anaeróbica através de biodigestor é o menor custo de implementação da planta Maior eficiência energética do metano em comparação com a queima direta do licor negro e da madeira. Menores emissões em função do biometano ser um combustível menos poluente. Através da geração e queima do biometano, a Clabin terá à disposição uma fonte de energia com baixo custo incluindo menores custos de manutenção do sistema, acesso a uma fonte de energia renovável que está dentro da própria planta de papel e celulose. Além disso, dependendo do volume de geração de energia elétrica, será possível realizar a comercialização da energia excedente, gerando retorno ainda maior para a empresa. O produto resultante da digestão no biodigestor também tem potencial de geração de adubo, que pode ser utilizado pela CLABIM em sua área plantada ou comercializada para a agricultura, permitindo ainda a certificação de um adubo orgânico. Atualmente, já temos mais de 50 biodigestores espalhados pelo Brasil, e diversos motores de combustão funcionando na geração de energia síncrona e assíncrona. Os clientes que implementaram as micro usinas a biogás tiveram retorno dos investimentos em dois anos. Temos plantas funcionando há mais de 15 anos com enorme impacto positivo sobre o meio ambiente com aumento da produtividade agropastoril. Nossas principais plantas estão instaladas no setor da agroindústria, mas com potencial para ampliação para todos os setores que possuem algum tipo de resíduo orgânico. O projeto da Clabin prevê algumas etapas importantes para analisar a viabilidade da geração de energia e calor dentro das plantas de papel e celulose. Entre elas, os testes do licor negro para a geração de biometano e análise do volume de lodo das estações de tratamento para a geração de biometano, a possibilidade de implementar as turbinas de geração de energia nas linhas de vapor, entre outras análises. Dentro do projeto temos como MVP o biodigestor de licor negro e a microturbina de geração de energia elétrica. Após a análise de viabilidade da planta de biogás, pretendemos utilizar um modelo de negócio baseado na implementação da planta pela Clabin e a Trigas assume operação manutenção e recebe um percentual sobre o lucro. Atualmente a equipe envolvida com o projeto sou eu, que tenho formação em engenharia mecânica e mais de 40 anos de experiência com motores. Também faz parte da equipe o Rovian, formado em administração e mestre em administração pela Unicinos e com experiência em diversos projetos nacionais e internacionais, incluindo projetos com o SEBRAE e SAP. Desde 2001 já tivemos vários projetos de pesquisa, financiado em conjunto com a FINEP, SENAI e FAPERGS, sendo que um dos mais significativos permitiu arrecadar R$ 400 mil reais para desenvolvimento da microturbina de geração de energia a biometano e resíduos de madeira. Atualmente, fazemos parte do Grupo Energia Mais do SEBRAE, que tem como objetivo fomentar a parceria e desenvolvimento do mercado de energias renováveis. Desde já, agradecemos a oportunidade e nos colocamos à disposição para qualquer outras informações. Muito obrigado!